Se o Senhor não tá lembrado da licença de é aqui onde agora está Esse difícil quarto Era uma casa velha um palacete assobradado Foi aqui seu moço Que eu maturo Pode se a lembrar? Veio os homem com a ferramenta O dono mandou -te roubar Peguei todas as nossas coisas e como pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia. Cada tábua que caía, tu no coração, mato trouxe, que gritar. Mas em cima eu falei: o homem tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou. Esquecer, nós cantemos assim. Saudades Nossa obra, na obra que dá tinta onde nós passamos, dias felizes, nossas. Quase, quais quase, quais quase, quas quase, quase, quais quais quase, quase, quase, quase, quase, quase, quase, onde agora está esse ar difícil era uma casa velha um palacete assobradado foi aqui seu moço que eu mato grosso e o joca moço vivo nossa maloca mas um dia nós nem pode né, tá A razão nós arranjam outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou que Deus dá o frio conforme.